Dentro de poucos dias, esta casa será invadida por fantasmas. Depois surgirão os seres extraterrenos, os mísseis, os androides. Será que a família conseguirá derrotar os inimigos? Aguarde!